Você tem dificuldades para conseguir uma ereção completa e longa o suficiente na hora do sexo? Esse problema já atrapalhou ou atrapalha seu relacionamento com sua parceira? Você vive buscando a solução para esse problema em remédios perigosos à saúde como Cialis e Viagra? Só que você se sente cada vez mais dependente desses remédios e vítima dos efeitos colaterais indesejáveis? Se você passar por isso tudo, eu preciso dizer algo que talvez nunca você tenha ouvido de um ombro amigo. A culpa não é sua. Sabemos que prolongar a rigidez do pênis parece uma tarefa quase impossível. E alguns remédios como Viagra e Cialis até conseguem um certo efeito, mas em troca trazem sérios riscos à saúde no decorrer do uso. Com o objetivo de te ajudar, nós encontramos uma reportagem da revista Boa Forma, conceituada em soluções naturais, onde eles falam sobre uma espécie de viagra natural mais potente do que o farmacêutico e sem efeitos colaterais, Oxize Grow. Você já deve ter ouvido falar. Mas o que nos surpreendeu é que parece que um leitor da revista Boa Forma resolve experimentar o Oxize Grow para provar sua eficácia. O resultado foi tão surpreendente que a revista decidiu publicar uma matéria especial sobre esse potente estimulante natural que está ajudando milhares de homens pelo mundo. E se você quer melhorar até 10 vezes seu desempenho sexual, sem depender de produtos químicos como viagra e Cialis, sem efeitos colaterais indesejados, você precisa ler essa reportagem especial da revista Boa Forma, diz o leitor Carlos Júnior que experimentou e aprovou o Cousa Grow. Nós aqui do canal conseguimos acesso a essa reportagem completa e trouxemos hoje para você. Tenho certeza que você vai gostar muito, mas para esse vídeo não ficar muito grande e não tomar seu tempo. Deixamos logo abaixo do vídeo o link do site oficial do Boa Forma, onde você pode acessar a reportagem na íntegra. Clique no link da descrição para acessar a reportagem surpreendente sobre o um novo Viagra Natural. Ah, acesse agora mesmo, pois eles estão dando uma mega desconto especial para quem decidir experimentar também o que e seus benefícios. Clique agora no link da descrição. Confira toda a reportagem completa, oficial, e nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva no canal.